social é lixo, é ninho de urubu, é basura, e eu tenho a minha Bíblia para dobrar o joelho, e ler a... e daí falar com Deus, e dizer, Deus, tu és maravilhoso, você viu, pastor, não, não. o senhor não viu, vi não, olha, é porque, não quero nem ouvir, você se cale, porque não quero nem ouvir. Eu quero continuar servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. Satanás que arma suas arapucas que desmanche. Eu sou servo de Deus, irmão. Nós somos servos de Deus. Encha a sua mente daquilo que é bom. Porque se você começar a ouvir uma coisa aqui, ouvir outra ali, você perde a paz. Você perde a paz. Você fica sem orar. Você fica sem ler a Bíblia, sem cantar, como eu gosto, irmãos, de no meu virou em casa. Hoje eu, estudando a Bíblia, passei o dia todinho, escutando ali, cada hino que a lágrima descia, eu dizia glória a Deus. Não seja medíocre. Em acompanhar o que dizem de você, pessoas mediam o que eles dizem de você em rede social. Não dê auditório aos filhos do diabo, não dê auditório aos gadarenos. Aleluia. Dê auditório a Deus. Aleluia. Estão ouvindo? O apóstolo diz aqui: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, o que é que ele diz? Nisso pensai. Nisso pensai. Diga comigo, nisso pensai. Nós estamos vivendo um tempo que até os noticiários, às vezes, a gente tem que deixar de ouvir para poder orar, para poder ler a palavra. Porque quando você liga um uma reportagem, irmão, parece que corre um rio de sangue. Primeiro, persevere em comunhão com Deus. E Deus manterá. Em comunhão com Deus, você.